Tudo bem com vocês? Porque eu tô No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês Da minha rotina de skincare Quem aqui pratica skincare sabe Que existe três passos super importantes No skincare A limpeza, o tratamento E depois a proteção E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou Protegendo a minha pele Eu espero que vocês gostem desse vídeo Você que tá chegando aqui agora, que é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever, tá bom? E você que já é velho de guerra aqui Sempre tá assistindo os vídeos aqui da Pretinha Deixa seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal a crescer, e não esquece de ativar o sininho, ativem as notificações, que sempre que eu postar vídeos aqui pra vocês, vocês vão receber uma notificação, o YouTube não tá notificando todo mundo que é inscrito, então você que gosta dos vídeos aqui da Pretinha e quer receber em primeira mão aí, assim que eu postar, não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? Vou contar pra vocês no vídeo de hoje o que eu faço pra proteger a minha pele, eu vou apresentar um produto babadeiro que vocês vão amar, então não sai daí que esse vídeo tá top. nas redes sociais, no Instagram chamado FPS Invisível, que falava de um protetor invisível, um protetor transparente, misterioso. Por fim, ficamos sabendo que a marca por trás desse produto não é nada mais, nada menos do que a Biang. Já era de se esperar, né? Porque quando o produto é bom demais, é Biang, gente. Isso deixou todo mundo super animado e feliz, porque a Biang, ela sempre investe, sabe? Ela sempre traz coisas inovadoras nos produtos. Sempre tem uma tecnologia maravilhosa na fórmula. Então, cara, Cara, eu amo a Biang, né? Eu sou apaixonada pelos produtos da Biang. Eu odiava fazer skincare, tá? Eu não tinha paciência pra fazer skincare, porque eu achava que era difícil, eu não sabia qual produto usar. E depois que eu conheci a Biang, cara, eu sou viciada hoje em fazer skincare. Não poderia deixar de amar o protetor solar da Biang também, que é o mais novo Facial Essential FPS 50. Gente, que chique, né? Facial Essential FPS 50. É um protetor solar, tá, vidas? Vou mostrar de pertinho pra vocês verem aqui. ó. Não reparem na minha unha, que tá horrível. Ah, eu amo essa embalagem deles, branquinha, escrito de preto, super clean, super moderno. É o ponto principal de um skincare diário, o protetor solar, que é a proteção da sua pele. Eu pecava demais nessa parte de proteção, a minha dermatologista queria me matar, porque eu não era acostumada a usar protetor solar. Nunca gostei de usar, porque eu sempre achava aquela coisa melequenta, sabe? Preguenta, deixava meu rosto esbranquiçado. Eu odiava usar protetor solar, porque principalmente pessoas do tom de pele, como o meu Sofre muito com protetor solar por conta dos resíduos brancos Que é uma coisa que este protetor solar não tem O protetor essência, FPS50, não tem nenhum resíduo branco Ele é totalmente invisível É um protetor solar invisível, totalmente transparente na pele Então eu vou mostrar um pouco dele pra vocês hoje, tá? Skincare diário Laís, como que eu faço skincare diário? Primeiro passo é a limpeza Você vai lavar o seu rosto, limpar direitinho Eu já lavei, tá? O meu rosto já limpei com a água micelar Então meu rosto tá limpinho Segundo passo, tratamento Você vem e trata o seu rosto Eu passei o meu booster mate, tá? Por isso que ele fica bem assim, bem sequinho E ele também tem aquele famoso lifting, né? Que dá aquela esticadinha que a gente adora E o booster também é da Biang, tá? Na verdade, eu uso a água micelar da Biang Depois eu uso o booster E depois, o terceiro passo É a proteção Aí entra o facial essential Vou mostrar de pertinho pra vocês verem a cor dele tá? Ele é bem transparente mesmo, ó como vocês podem ver. Ele é um gel, tá vendo? Um gel totalmente transparente. A textura dele é essa, ó. Assim que é aplicado na pele, ele fica completamente transparente. Também é de rápida absorção. Vou começar a aplicação aqui pra vocês verem. Ó. O negócio não é ficar falando. O negócio é fazer, né? Vou aplicar já no rosto todo. Olhem. Quando você aplica na pele, ele fica completamente transparente. Estão Tão vendo? Então você que tem o tom de pele, que sofre com os resíduos brancos, tipo eu, não vai sofrer mais. Um gel que seca super rápido, a pele absorve o produto super rápido, não fica oleoso, tá bom, na pele. E fica totalmente invisível, ó. Eu fiquei tão impressionada com os benefícios desse protetor solar. Os benefícios principais do Facial Essente é o FPS50. Ele é antioxidante, tem resíduos brancos, ou seja, totalmente transparente e invisível na pele. Tem proteção e antipoluição, super proteção, protege dos raios UVA e UVB. E também preserva a hidratação da pele. Tem ativos antioxidantes que evitam o envelhecimento precoce da pele, ou seja, maravilhoso. Não tenho por que você não usar esse protetor solar. Olha, falei tanto que o Essentiel já secou. Nem parece que eu passei protetor solar. Gente, esse é o diferencial do Essentiel pros outros protetores solar. Esse daqui me surpreendeu totalmente por ter essa textura leve, transparente, de fácil aplicação e de fácil absorção também, porque a pele absorve o produto muito rápido, ó. Inclusive, eu vou passar uma base com vocês. A textura da pele fica mais perfeita ainda com esse protetor solar. Comecei a aplicação da minha base. Que inclusive é da Biang também, acho muito puxa saco, gente Fazer uma pele bem basiquinha mesmo, dia a dia E essa base rende muito Não apliquei o primer, vim direto com a base após o essential, tá? E ó, a base fica sequinha Nada pegando, nada melequento, nada oleoso, tá? Você que tem aí a pele... Com um aspecto já oleoso, não pode com nada que tenha óleo na composição, na fórmula. Você viu, eu passei só um pouquinho aqui da base, tô conseguindo passar no rosto inteiro. Fico chocada com essa base da Biane. Apliquei a base e o meu rosto está completamente seco, tá? Não tá oleoso, minha pele tá sequinha. Então não altera se você for fazer uma maquiagem em seguida, tá? Pode aplicar o protetor e pode fazer sua maquiagem tranquilo depois. Ou pode só fazer seu skincare diário normal. Ficar com o rosto limpo, do jeito que você preferir. Só passei a base para vocês verem que realmente tem como você fazer uma maquiagem depois. E a maquiagem ficar perfeita também, tá? com a maquiagem já pronta. Maquiagem pronta, passei só a base, um iluminador, né? Fiz um contornozinho aqui, ó, um gloss. Mas eu senti que minha pele ficou com um aspecto aveludado, sabe? Eu sinto a minha pele aveludada, macia. Por isso que eu disse pra vocês que o protetor solar da Biang, ele cuida, ele preserva a hidratação da pele. Olha como que fica. Como que o aspecto da pele fica? Não fica aquela pele ressecada, craquelada e nem oleosa. Ela fica realmente aveludada, macia, com aspecto de pele hidratada. Maravilhoso consegui um link exclusivo para as minhas seguidoras desse produtinho aqui maravilhoso, para você ver e sentir que o Essential ele não é só invisível aos olhos, ele é perfeito também para o uso diário, para o cuidado diário de todas as peles, tá? Vou deixar aqui na descrição esse link para vocês e vocês corram para adquirir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. O Fashion Essential FPS 50 da Biang só tem benefício bom para você. Então agora sua dermatologista agradece, igual a minha. A minha dermatologista agradece, <risos> inclusive. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal, que isso ajuda muito o canal da Pretinha aqui a crescer, tá? E essa semana eu vou trazer mais vídeos pra vocês. Um beijo, vidas, e até o próximo vídeo.